mas como você mesmo falou, né, temos uma história dentro do futebol, né? por mais que tenha sido tão pouca, né, como me profissionalizei com 26 anos, em 2006 no Fluminense de Feira. Mas graças a Deus, Deus dentro das minhas limitações Deus me mostrou e eu vivi muitos momentos marcantes no futebol como atleta profissional e agora estamos tentando aí é, galgando um planejamento de carreira para que a gente possa ter sucesso como treinador de futebol, agora do lado da comissão como um grande treinador é verdade, como você mesmo falou, a gente conseguiu feito de ser artilheiro do Fluminense de Feira em 2008 é um clube grande aqui da cidade que tem uma gratidão imensa é, dentro dentro das nossas limitações nos profissionalizamos em 2006 e temos que proporcionar a conhecer outro país, a conhecer a maioria dos estados de, do Brasil e estádio, fazer muitas amizades é gratificante. É, o futebol te proporciona é, muitas coisas, né, culturas diferentes e eu sou agraciado por Deus por ter vivido isso. Pronto, essa esse é, esse é um pouco da história de, de Souza, que inclusive a minha alegria, Souza, eu vou lhe confessar, é que você não só se tornou um atleta dedicado, mas você busca passar isso através do seu projeto. Vou até dar um zoom aqui, ó. CTS9 é o um projeto que Souza vem aí tocando em frente, meninos de 13 a 17 anos. E Souza busca passar um pouco da sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco do CTS9, Souza. Com certeza, a gente sabemos que somos uma referência no, no futebol, ainda mais aqui na nossa cidade, Feliz Santana, e através do, do futebol é, podemos passar conceitos, é, valores familiares, valores de vida para essa garotada, e graças a Deus para isso o nome nome existe, é, nasceu, com o pensamento de estar tá formando a garotada. É, a, grande, a grande pergunta e a grande dúvida de algumas pessoas que não conhecem o nosso trabalho, nosso trabalho na Íntegra é qual o objetivo do CTC Nova? Respondo agora para todos. O objetivo, o objetivo de, do CTC Nova é continuar né, difundindo o esporte né, formando cidadãos como também futuros e possíveis atletas profissionais. Isso aí gente está levando a risca. Costumo dar uma ilustração que no futebol tem que ter partes divididas, eu no caso sou treinador, eu pego o, o mais grosso do futebol que é formar ali, tá dia a dia lidando com o um aluno, lidando com o um atleta. E existe a outra parte que é empresário, existe a parte que é diretor. Minha parte, como aqui no CTS9, nós fazemos é formar. Né? A gente forma a garotada como tecnicamente, como fisicamente, psicologicamente, taticamente para quando eles tiverem oportunidade, através de nossos amistosos, campeonatos que é, disputamos, eles possam, é, abençoado por Deus, claro, eles possam ter uma oportunidade de seguir a vida deles. É, o que dá na base de um time grande aí fora, é a mesma coisa que vamos aqui, no dia a dia. É literalmente, literalmente, formação de base, e nisso que nós nos apoiamos, é nisso que nós nos apegamos, e está dando certo, graças a Deus. Valeu, Souza! Programa Viver Esportes é uma honra ver Souza aqui que um dia eu vi para vocês terem uma ideia eu tenho 23 anos que eu vi Sousa. eu vi